Aí, rapaziada, já estamos de volta aqui com o Leon. Olha a carinha desse cara, tio. Cabelinho, tudo mais. Escopeta já tá nas costas. Tranquilo. Antes de mais nada, queria lhes dizer que estamos jogando no hard, modo intenso, onde os zumbis são mais difíceis, não pode salvar toda hora e pra pegar as bolsinhas de espaço é um sacrifício, tio. Pra aumentar o espaço no inventário do Leon. Antes de mais nada, eu queria lhes pedir rapidamente que compartilhe o vídeo e deixe o like. Simplesmente para ajudar a caverna aqui. Dá um apoio moral super gigante, hein? Vamos ficar ligados. Beleza, vamos direto ao assunto. Escorregar no elevador aqui e ver qual é que é lá embaixo. Eu preparei o Leon aqui com munições extras e umas plantinhas porque estou sentindo uma treta. Beleza, vamos descer aqui. Acende a lanterna aí, Leon. Pelo amor de Deus, hein? Vamos, vamos devagar nessa escadaria. Não trupique, pelo amor de tal Beleza Primeiras impressões, local totalmente escuro Ó, itemzinho aqui Nada mais, nada menos que uma granada Já mete no bolso do Leon E continuamos a nossa aventura Tá rolando outra coisa aqui, ó Algo pra equipar arma E um espaço aqui pra colocarmos um item Que de momento não temos Beleza, Leon Senão, vai ser capaz de bicudar essa porta aí. Então, vamos simplesmente voltar e entrar aqui, ó. Mas é, vocês estão bem? Vocês estão tão tranquilo? Vai de boa, vai, vai, vai andando. Vai, vai andando, tio. Tá no hard, tem, tem que ir tranquilo. Vamos só investigar aqui se tem alguma coisinha perdida? Tranquilamente, sala de máquinas vai, Você vai ter que usar seu, seu, seus músculos aqui pra abrir a passagem Ainda bem que Leon um jovem muito profissional e forte O quê? Musculoso e com um pedaço de cano na mão Ah, já era, tio ele Tá no hard Meu Deus, e aí, tio? Agora não vai ter como fugir, tio O local é pequeno não, não, Ele tá com pau, hein? Olha Ó o zoinho, os o zoinho, zoinho, zoinho, tem zoinho Mas com a preta, pega nesse zoinho aí, pelo amor de Deus assim. Oh, ele... Nossa Oh! Eu tô tranquilo eu tô... Ah, é. Nossa, tio, Peraí, não vale, não vale arrastar o cano Rapaziada, é, eu tô tranquilo Vou demorar 50 vezes para matar esse Loki oh! rapaz é ataque toda hora, todo momento Carrega essa escopeta aí, Leon Ô, meu plantinha oh, meu Deus. Beija, beija essa plantinha oh! Oh! Oh, Escapamos, tio, escapamos ah, Agora você vai levar esses esse olhos velho oh, meu, Deus. Aí, Pegou, pegou a pupila O oh, jogo, ô, oh, meu Rapaziada, tô tranquilo uhum. Entra aí, Leon Atira logo nesse loco. Isso. Pica. Olha oh, o take it down. Você vai ter que bicudar butinar muito mais do que isso. Ficou preta. Abre esses olhos aí. Nossa senhora, que violência. Rapaziada, é uma. Isso, Lio. Pegou, pegou o hein! Ah, ele deitou, hein? Rapaziada. Batimentos aqui, deu umas três paradas aqui no meu cardio do, do taberninha! mora é, é rasto o cano Peraí, peraí, cadê esse noque? Ô tiozinho, ó, oh, ardeu, hein Ardeu Ah, tá ardei, né tio ah, Acabou a bala. Descobrei, ah, o do bracinho dele Ô oh, rápido, carrega esse negócio aí oh, Meu Deus Peraí oh, ele tá fazendo bagunça, hein Para de bagunça aqui Taca no chão, taca, isso! Ó, oh, Leon! Cegou, hein? Ai, cega, tio! Ó, ó como que arde. Abre esses lenhos pra nós, tio! O meu senhor tá do outro lado, Leon. Isso! Ô, oh, louco! Rapaz, acabou a bala. E aí, jogo? Acabar a bala vai matar o cara como? Rapazes, é basculheta agora. Fala, fala é escopreta, fala... Não, não, é, é munição de arminha, hein? Pera aí. Ô louco, já tá aqui! Ah, escapamos! Rapaziada, 15 tiros é suficiente pra picar esse zóim dele. Vira o zóim? Sai, sai! Não chega muito perto não, tio. Nossa, é meia porrada, tio. O bastão de beisebol dele é suficiente pra quebrar três Leon! Meu Deus. Nossa, ele, ele tá muito nervoso. Dá o zóim. Peraí, onde é que esse cara tá? Tá ali, tá ali. Pegou, pegou. Ah, oh, o melhor tá dele, esse zóim não quebra. Rapaziada, não sei se vai dar não, o Kavernier não acertou muito, tiro no um zoinho. Planta! Rapaziada, coisa ruim ou coisa boa? Escopreta, é a última bala. Cadê esse Loki? Sai daí, Leon! Olha, tá Leon, tá taca uma granada, faquinha! Isso! Oi! Oh, explodiu em jogo, explodiu, é bom você deitar. Vaza pro... pelo lado! Isso! Apera a cabeça. Rapaziada, tá dando chá queca nele. Abre esse zoinho pra mim, não é o último. Tiozinho, ele não quer abrir o zoninho Mais munição Rapaziada, tem um monte de plantinha Ô, louco! Ô, jogo Vaza, ali Ô, oh, meu Deus, espera aí, hein Vale da rasteira Rapaziada, estamos indo, indo bem se ele morrer Se ele morrer, rapaziada, já tá com bastante base levantado Já até apertou o botão errado aqui oh! Cura, Lil Rapaziada, vai pegar outra Rapaziada, vai pegar outra, se pegar outra, hora Dá, dá um o mostra ele pra nós, apresenta Ó, oh, apresentou hein fazer. eu vou, eu vou tirar em qualquer lugar tio, o cara, o cara é muito do mal Ô, oh, louco! <risos> rapaziada, foi calculado tio Oh meu deus do céu, Leon! Tem que achar uma área profissional que, que tenha como correr em circo ah, certo. Oh, certo Não deu certo ele tá vivo ainda Completa oh, zero tiro, tio Oh, loco! E aí? Não tem granada Não Tem paquinha? Oh, escorregou, hein? Rapaz, é, aproveita que escorregou É aí, escorrego. oh! é tio É enxaqueca Manda enxaqueca desse lock. Tem jogo Nossa, o, jo o joinha é gigante o jogo acabou tudo das balas. Eita, nós acabou. Acabou as balas aí. E aí, tio, fala que tem mais uma munição aqui. Ei Rapaziada, fazer ele ficou meio Tonto ali, Rapazé, acabou. Com o último tiro no zoinho, o cara não morreu. Peraí, Hard, pela mão. Dá uma munição escopeta aí, pelo amor de Deus Alguma coisa Oh, meu Deus, ó Granadinha Agora ajuda, hein <risos> Joga granada é, é, é calculado Granadinha, ó, ó, ó oh, Joguei, e aí e Carrega, rápido Vaza, vaza que ele tá na cola Rapazé, agora Fica que esse joinha dele? Rapazé, eu sou perplexo. Perplexos. Oh! Pegou de novo. Pelo ali, Aí não, hein. Ó. Oh. Rapaziada, tira essa capa. Nossa, ele atuou ele é no chão. Mas o cara não quer morrer, não. De jeito nenhum. Rapaziada, to to toma isso aqui, tio. Rápido. Fuma esse charuto e sai fora. Rapaziada, usamos as plantas aí. Botava só um tiro, tio. Um tiro. Perdi duas plantas, combinada. Hum. Escadinha. É o típico Resident Evil. Tio. Agora a escadinha do amor. Beleza, o que que acontece? Someone's watching me. É simplesmente a Ada. Bom, moral da história, rapaziada. Suatório, tio. Nossa, começo de episódio assim, ó. Amor, serenidade, ação e aventura. O que, que acontece, rapaziada? O Caverninha quase passou ele bem, faltou um tiro. E ele pegou a cabeça do e esmagou no chão. Aí teve, a gente teve que usar aquela plantinha combinada. Que era o único amor que a gente tinha sobrando. Fazer é, de volta o, so, o sofrimento. Vai ser mais ou menos assim. Vamos simplesmente... Dar outra... Vasculhada na área. Pra ver se a gente acha algum suprimento pro Leo, hein. O Leo tá altamente precisando disso agora. Mas... Acho que eu já coletei tudo, tio. Beleza, o cabernet já vasculhou tudo aqui. Não tem nada mesmo. Vamos simplesmente... Subir a escadinha aqui e ver o que dá nessa prosseguimento de gameplay, hein? Tranquilo, já tem um local aberto aqui. Ficar esperto. Sempre. Ó, ó, ó. Tem uns olhinhos aqui. Ficar esperto, hein, jogo? Tem uns zumbis, os caras esperam, tio. Eles estão ali. Pô, meus pobres, hein? Importante. coisa só só pobreiras aqui mesmo ou uma plantinha gigante ou oh, medo já tenho altas plantinhas aqui no bolso bom se a gente encontrar mais plantinhas vermelhas a gente pode combinar e deixar o linho mais tranquilo para a sua aventura hein beleza continuando a aventura vamos nada mais nada menos subir aqui e dar uma olhada Temos um painel aqui Antes de continuar qualquer coisa Vamos apertar o painel aqui, Que é a única coisa que tem Tranquilão, temos 10 tiros E umas polvorinhas Mais ou menos pra fazer mais uns 15 tiros hein? Dá, dá pra sobreviver O problema é só município Pra escopeta agora hein? Vamos lá, Linho Temos uma sala do amor aqui, tio Fala que tem o item, o negócio pra salvar aqui Pelo amor de tal, hein Deram a sala do amor, mas não deram Oh meu Deus, o é um negócio pra salvar aqui Beleza, tá feliz porque deu um negócio pra salvar? Não fique feliz, porque dentro daquele armário ali Provavelmente teria munição Mas vamos parar de reclamar E VAP! Fazer o tá levando duas pólvoras aqui Caso a gente encontre a pólvora amarela Que é específica para fazer munição Para a nossa escopeta. Beleza? Já fica preparada ali Beleza, Leon. Será que tem como voltar aqui? Qualquer hora? Ô, Leon, tá, eu tava só, só testando. Volta. <risos> Volta. Beleza, tem como descer se precisar. Vou marcar aqui. Tranquilo. Investigando a área aqui. ó. Estacionamento. Tudo arrebentado. Com certeza não vai ter nenhum item aqui. Tenho certeza. Peraí, já tá rolando uns... Os barulhos meio sinistros, hein. Vamos um direto para o que? um carro, a SWAT já teve no local. Damn, need a keycard. Oh, meu Deus do céu, e aí, jogo? Você tem que me Who is that? Stay sharp. Boy, Leo. Lower it. FBI. Sorry. Yeah. Thank you. Uh -huh. For your help. Surprised you made it this far. PI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Pois é, violenta, hein? Violenta, deixou o Leo no vento e saiu fora. Tranquilamente. Hey! I'm not done talking to you. Olha a voz de ela. Está simplesmente abusando Da boa vontade do Leon, apesar de ter salvado ele hein? Eu espero que ela foi essencial nessa parte do game Tranquilo, já tem um mapa aqui Mapa da delegacia Muniçãozinha, muito importante Paz, é, precisamos de munição de escopeta Senão o cabinei vai chorar, hein Beleza, já abre, abre a porta com jeito Não temos a faquinha Com certeza esse Loki vai levantar tá rolando antes aqui? Vamos ver. Tá com sintomas de tá querendo morder o caverninha, hein? Ó. Olha aí. Ah, é. Que bafo, hein, tia? Tá oh, medo. Nem escolou os leitos de manhã. Tranquilo, tá rolando altos pontinhos aí. Rapaziada, oh. ah, é. esse aqui tá mais agressivo, hein? Vamos com a esperta tá ou tudo preso? Será tá que cadeia? Tudo participaram do mensalão parte 2, parte 3, hein? Ó. Oh. Ei. Eu não acredito em um real real. Hello, human. You've you been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. I'll make a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, or... shit, it's coming. What? What's coming? Hey, come, come on, come hey, on, I don't do be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Parece que o joia explodiu, hein? is that? just me. Agora? So então just It happened so quick. I told oh, you ben. to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an Had information of use to my investigation. So what he said was true. Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. Boylio. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Come on. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal is on. Me precisamos desse cartão, hein? Tranquilo, rapaziada. Com certeza. Oh, what in the world? Ó, ó. vai ter que ir colista depois dessa, hein? Zoi praticamente caiu pra fora do rosto. Tranquilo, não temos a peça para colocar aqui. Beleza, Manivelson. Item importante do segundo andar. O que acontece? Cartinha especial, hein? Recado. Painel da cadeia. Do código ali. O painel de força pifou, será que o responsável pode dar um jeito nisso pra ontem? Acho que todo mundo já sabe, mas como a caixa de força da cadeia é velha pra caramba, vamos precisar desses componentes de painel personalizado que ninguém mais fabrica. Deve ter alguns na sala do gerador. Beleza, o que que acontece? Precisamos dos componentes que vai estar tá lá na sala do gerador. Tranquilo. Adendo, fique sabendo que só tem um dos tais componentes de painel na sala do gerador O cara que veio consertar o sino da torre de relógio deve ter outro Então dá pra alguém surrupiar, digo, pedir que ele dê o componente de, pra gente, por favor O que acontece? Gerador, torre do relógio, dois locais, dois itens Vamos ficar esperto, ó Vamos sair tranquilamente aqui Já que tá rolando os presidiários, hein, ó Rapaziada, com certeza deve ter uns itens aqui sinistrão, hein? Não tem como ver, mas com certeza tem. Rapazi... Olha a mãozinha do cara! ver você tá de boa? Para com essas atitudes! Tranquilão, rapaziada. Portão, simplesmente fechado. Sai fora. Aqui já, já pegamos tudo De volta à entrada Não temos o cartão Tem uma porta à direita E uma porta aqui à esquerda Essa porta não abre Vamos cair pra dentro aqui Então Leon, Liga a lanterna por favor Rapaziada, música de suspense, já tá ligado, né? Vai ter lock. Rapaziada, tá. Vai ter, vai ter uns dog lock aqui, hein? Caixinha. Beleza, notificação do descarte. Item a ser descartado. Chave da viatura 7439. Detalhes, chave amassada, inutilizável. Mas ainda é possível destrancar as portas e o porta-malas do carro com os botões que acontece? Vamos pegar aqui ó, a caixinha benta, simplesmente colocar aqui, dar uma olhada nela e abrir. Ó, essa é a tal da chave que não pode ser utilizada de momento, mas se a gente voltar lá na delegacia, delegacia não, ali no parking, no estacionamentão, vamos simplesmente ver o carro. E vai abrir o porta mala como a carta estava dizendo, tranquilo, examina a cartinha Ó oh. <risos> Espero que seja a munição de escopretão, vai, manda, escopretão Beleza, coronha, o que, que acontece? Não temos espaço, essa chave aqui já foi usada Vamos simplesmente descartar isso aqui, já que não tem mais uso Rapaziada, vai, vai ocupar espaço aqui. Acho que não vai ter como a gente pegar mais nenhum item daí, hein. Aí ferrou. Ó, não tem mais como pegar nenhum item. Tranquilo, a gente tem cinco tiros pra gastar. Gastando os cinco tiros já vai liberar um espaço. Leon, eu, você e esses cinco tiros. Preciso de um baú, hein. Vamos jogar um baú pra nós aqui? Por favor, jogo. Tá dar os tirotex aqui? Eu acho que é bom o, o Caverninha Descartar o, o, os itens no baú Rapidão, vamos voltar aqui, hein, Papi. Beleza, rapaziada, o Caverninha simplesmente deixou as duas Plantinhas verdes Que estavam no inventário do Leon No baú, agora sim, temos dois espaços a mais Tínhamos duas é, Pólvora pra, pra combinar ali Só que O Caverninha quer, tá esperando Pegar a pólvora pra escopreta, hein Ele altamente precisa de munição de escopreta Tem uns lock aqui, hein, ó Fala que é escopreta Isso Rapaz, tem mais alguma coisa aqui? Rápido, Leon Eu vi uns lock no chão Tem uns lock aqui, hein? Ó Você tem um item ali? V vão levantar Mas o, o caverninho já pegou munição de escopreta? O que que acontece? O bom de pegar munição de escopreta É que você manda tudo pra, pra agulha Já não ocupa nem espaço Beleza, temos essa portinha que está vermelha Tá, tá rosnando, hein, tio? Importante que a gente pegou de, de, de munição de escopeta. Beleza, vamos pra direita agora. Vamos ter que fiscalizar cada cantinho aqui, hein? O jogo dá um item para pra nós. Azul não, azul não. <risos> azul não. Deixa quieto, azul. Se precisar, a gente tá ligado que tem uma onde os cachorros dormem. Beleza, vamos pegar a arminha aqui só para ficar esperto. Oh! Rapaziada, esse é, é slot forte, hein? Oh meu Deus, pauvra amarela. Rapaz, é... não fique feliz. É, é duas. É dois tiros só. Mas. Dois... Oh, três, hein? Deu um a mais, hein? O Cabernet tá feliz. Tranquilo, já temos três tiros de escopeta sobrando fora da escopeta. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Tá vamos aqui, hein. Eles vão abrir, tio. Vamos bicar esses locks já antes. Calma aí, Dog. Fica quietinho. Dá o zoinho. Tá vendo, tá hein? Beleza. Três tiros no zoinho. Rapaziada, é bom brincar esses lockers antes que ele cabe aqui, Só três no zoinho. Para quieto, dog! Mais um, hein? Mais um. Quietinho, quietinho! Isso, deitamos ele. Ué, tem mais? Onde? Um aqui, hein? Um. Ah. Dois. Esse foi na garganta. Ô, oh, louco, a garganta deita. Rapaziada, estamos ligando na gargantinha do bloco e deita. Quero acertar a garganta desses dogs em movimento, hein. Tranquilão. Beleza, de, vo de volta a arminha. Não, vamos pegar a escopeta esse que esses cachovinhos, tio. Não, não tem nem como acertar eles. Belezura. Só a porta aqui Rapaziada, o cabinei tá falando baixo Que é, é, é pro zumbi não escutar nós Tá rolando É, é manivelson aqui? Ô oh, meu Deus, dá pra usar manivelson hein Ó oh. Escadinha Beleza, antes de entrar na escadinha Tem uma porta aqui simplesmente gigante Ó oh. Espero que seja Ô oh, meu Deus Pô, oh, meu Deus, Necrotelson. tem um Loki aqui. Rapaziada, é, é, é bom aproveitar e colocar. Ó. Ô, meu Deus, eu não tenho faquinha. Não tenho faquinha escopeta, tio. Oh, eu tenho que ser no Zóide. Oh, Olha a cara dele, tio. Não, não, não morreu! Rapaziada, deixa escopreta escopeta na cara do Loki, ele não morre. Nossa, você vai ter que abrir oh, a jaca desse Loki! Pelo amor de Deus, jogo! Oh, meu Deus, o jogo tá hard mesmo, hein? Não tem que matar zumbi, não, hein? Ó, oh, ó. Oh. Oh! Nossa, teve que abrir a jaca do cara literalmente. Rapaziada, eu não tô curtindo esse hard não, tio. Oh, já acabou todas as balas, tipo. Por que eu fui mexer com o, o Nelsinho aqui? Rapaziada, eu tenho que pegar a faca. A faca é um item importante. Vamos ter que mexer nesse. Nessas gavetinhas aqui. Beleza, aqui não tem nada, hein Plantinha também azul, tio Dá uma plantinha vermelha pra nós, ah, isso combinar Beleza, Leo, eu empurro de volta não, não gostei Não gostei, fecha Tranquilão, Rapaz, tá rolando um Beleza, registro da autópsia número 53477, o que que acontece? Nome do falecido Justin Ronson, sexo masculino, caucasiano, 39 anos, observação, encontrado morto na cela pelos funcionários. Mãos ainda fechada pelo rigor mortis, que deve passar logo, é bem provável que tenha morrido logo depois que as luzes foram apagadas. O falecido era conhecido por ser cleptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes. O que, que acontece? Por incrível que pareça, roubava até na cadeia Rapaziada, o ladrão vai pra cadeia pra continuar roubando dentro da cadeia O cara é profissional, e vamos ficar esperto. Por isso que ele aguentava os headshots Vamos, embora isso seja consistente com o seu diagnóstico clínico Rapaziada Mais ou menos assim, hein, beleza Já abrimos essa gaveta e essa daqui v Vamos simplesmente <risos> investigar aqui, turinão Ô oh, meu, baratão, hein Baratão, enchia de volta, que doutrina <risos> Dorme, baratinha, dorme Dorme feliz, é aí, rapaziada É bom deixar trancado Beleza isso aqui já não abre. Vamos deixar aberto só pra, pra gente saber que a gente mexeu nisso. Cuidado, cuidado. Tá travando. Não deixa aberto. Beleza, cuidado. tem pezinho, hein? Tem pezinho. Tem como enfiar de volta. Espero que tenha como enfiar de volta caso não tenha item. Ô oh, meu, mexeu a mãozinha. Mexeu a mãozinha. Eu vi, tá? Jogo. Pera, <risos> Pera aí, tiozinho. só vou pegar isso aqui, não se mexa. Fazer é, levantar já era, hein? É, é bom deixar ele dormir ali, é cativinho. Tá dormindo ali, não vão atrapalhar a, a soneca dele Beleza Deixa aberto Leon, a outra, ó isso Eu Nem pra vir uma bazuca aqui Ô, jogo! Nossa, deu treta, hein? Deu treta? Fazer convulsões, hein? Convulsões, enfia de volta Deixa dormir, tio. Tava tendo pesadelo, zumbi. Zumbi também tem pesadelo, tipo, Vamos a espertos. Tava sonhando com o Leon tava chegando. Ele, Beleza, aqui não tem nada. Ó, oh, pezinho, pezinho. Calma, calma. Vamos, vamos deixar por último, vamos ver isso aqui. Beleza. Rapaziada, é esse aqui mesmo, hein? Ó, ó, ele já tá de putina, hein. É um cara mais resistente. Tiozinho, tem algum item pra nós? Ô oh, meu Deus, chave! Rapaziada, o falecido pontinho. Ô oh, jogo! Vaza, Linho. Rapaziada, foi bom a gente matar aquele cara aqui, hein? Nossa, a gente tá ferrado. Beleza. Rapaziada, os jogos, o zumbi nesse game aqui, eles são espertos. Vão correr bem rápido antes que ele abra a porta e sair fora. Tranquilo, o Linho acabou até se perdendo aqui no local. Beleza, eu... Beleza, a gente saiu do Necrotério agora. A gente já deu a volta aqui, tem a plantinha ainda, por isso que o, o, o mapa ainda tá vermelho. Vamos entrar na sala do gerador agora. A portinha que tá simplesmente aberta.